Oi galerinha, então hoje nós vamos montar aqui o castelo da princesa do Play Doh. Vou tentar mostrar rapidamente algumas coisas bem legais que a gente pode fazer. Pode ser? Vamos começar? Então olha só, eu vou pegar a minha princesa. Vou encaixar aqui a base do vestido dela, tá vendo que legal? E aí eu vou pegar a nossa massinha com glitter e vamos fazer os detalhes do vestido dela. Fazer um bem legal. Agora a gente coloca aqui, ó. E agora a gente vai fazer espremer. E aí tá saindo a saia da princesa. Agora a gente tira. Opa! Cuidadosamente pra não estragar agora eu vou colocar a minha princesa aqui e aí a gente arruma a saia dela aqui viu? que legal se você quiser você também pode espremer o dedinho aqui dentro ó. pra poder sair mais E aí ficou a saia da nossa princesa, que depois a gente vai fazer mais alguns detalhes nela, pessoal. Outra coisa legal são os formatos que a gente pode estar tá fazendo aqui, ó. Que é bem interessante também, ó. A gente vai pegar a massinha. Ó. Modela aqui, tirei o excesso e aí eu vou fazer agora tentar tirar, não é muito fácil. Opa. Não sai nessas horas. E agora, pessoal, vou trocar, então, o vestido da princesa. Acho que ela não gostou muito desse, não. Aí a gente pega esse aqui. Vamos colocar ela em cima da torre. Coitada, tá muito quente. Ela vai ficar esperando o príncipe vir aqui buscá-la. E depois a gente monta, mostra todo o castelo preenchido com as massinhas do Play Doh, galerinha. Esse aí, quem gostou, curte aí, comenta aí. No meu YouTube, no meu e no seu, no nosso YouTube. Tchau, pessoal!